Muito boa noite a todos, gente, uma alegria poder mais uma vez ter essa, essa live com vocês, falar o coração de vocês. Tenho um convidado especial hoje, que além de um amigo, uma pessoa que eu respeito e admiro muito, né? não apenas como, como pastor, como líder, é, é, como homem de Deus, como pai de família, é uma pessoa assim, de, de referência, não apenas pela frutificação, pela produtividade, mas pela própria história de integridade, e além de tudo isso, é um dos meus escritores e pregadores e ensinadores favoritos que me abençoam demais, me enriquecem muito, que é o pastor Danilo Figueira, da comunidade cristã de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Então, uma alegria poder receber o Danilo. É, eu quero que a gente aproveite esse tempo para falar em especial do assunto do novo livro dele, né, que é a liderança acima da média e Danilo não tem nada que ele fale, pregue, escreva, pode ser um, um post desde a época é, é, onde a gente tinha só Twitter, hoje Instagram, acho que talvez é, é, a pessoa de quem o mais reposto as declarações são eles. Eu, eu digo assim, não importa ser é numa conversa informal, se ele pregando, não tem nada que o Danilo fale que não me abençoe e acredito que não mereça ser recomendado. Então estou muito feliz de poder trazê-lo, né, a ideia, apesar de discutir o assunto do livro, é porque é um tema relevante, a proposta da live não é comercial, né, não estou fazendo um favor, Danilo, estou fazendo um favor a você, que vai ouvir sobre o assunto e ser encorajado é, a adquirir o livro, então, é, eu quero que isso dê o tom da conversa, mas tenho certeza, né, que isso vai abençoar o seu coração, é muito mais do que falar de um produto, é conversar sobre princípios. Danilo... Boa noite, muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer, uma alegria ter você aqui com a gente. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando. Poxa, você ser introduzido pelo seu mestre favorito desse jeito aí, não precisa falar mais nada, né? Pode dar tchau e falar, já estamos abençoados. Mas é muito bom estar aqui e compartilhar um pouco das coisas que, que são importantes para nós, né? Nós que queremos ser relevantes, na vida cristã, no exercício do ministério. Tenho certeza que vai ser gostoso a gente bater esse papo aqui. Eu, eu, é um exercício, para mim, também de, de, de humilhação, porque cada vez que eu me encontro contigo, eu morro de inveja, entendeu? Morro de inveja, você já, já vai ser avô, e eu estou na fila, esperando, ah, pai, Eu estou viu? Então, com certeza, eu vou ser tratado hoje aqui. Agora, nem óculos você precisa mais. Meu Deus! É uma coisa maravilhosa. Bom, antes de você falar um pouquinho mais, Danilo, quero só aproveitar e falar para o pessoal que está conosco aí. É, à medida que o Danilo vai falando, é, se você tiver perguntas, não apenas de, de esclarecimento, às vezes dando a oportunidade de ampliar algo, que você queira né, enviar isso, é, pode enviar as perguntas. Nós não sabemos ainda quantas perguntas vamos conseguir responder, né? Uhum. E vamos selecionar aquelas coisas que estão relacionadas com o tema da conversa, com o assunto né, é, é, de liderança. O Danilo vai esclarecer o conceito de liderança como influência, não como mero cargo ou posição. É, mas, à medida que você vai... É, ouvindo isso, se quiser interagir com as perguntas, ótimo. Se você também quiser compartilhar o link agora, né, não sei qual plataforma cada um está assistindo, mas compartilhar com outras pessoas para que mais gente possa participar e ser abençoado, eu tenho certeza que vai valer a pena, vai ser um tempo assim muito, muito especial, muito edificante. Bom, Danilo, eu vou começar então te fazendo uma pergunta que eu já fiz antes. O que, que te levou? a escrever esse livro. Na verdade, antes da pergunta, eu queria dizer o seguinte: é, o Danilo já tem outros livros escritos. O primeiro, eu acho que eu acho que eu não estou equivocado sobre a ordem. O, o primeiro que você publicou foi Chaves da Relevância, né? Que é um dos Sim. meus. É, não tem, é difícil falar qual o livro você é predileto, viu? Esse que virou minha vida, numa forma assim. É, é, profunda no momento que eu estava lendo, mexeu muito comigo. É, depois você publicou O Fazedor de Discípulos, é, na minha opinião, um dos melhores livros de discipulado que eu já tive contato na minha vida. E, na verdade, não é só a minha opinião. Eu tenho ouvido as pessoas que mais têm se aprofundado no assunto é, é o mesmo. É um material fantástico. É, e agora, eu estou sem ele aqui, eu não sei se você tem... aquele fala sobre o, o Eu Sou... Quem sou eu? Quem sou eu? Quem porque, sou eu? Não, resolvida não, na presença do que eu sou, não é? Mostra, é, ele na tela aí. Ok, esse eu tô sem aqui, né? E tem também o livro mais recente agora, liderança acima da média. Eu sou suspeito, gente, que eu sou fã de carteirinha do que Deus tem dado ao Danilo. Não é só o depósito de conhecimento. Danilo tem um ensino coerente com a prática dele, né? é uma pessoa assim, muito sensata na, na aplicação dessas verdades, é, acredito que é mais do que só o, o bom senso de uma mente refinada, é uma sabedoria do alto na vida dele, então eu quero que a gente fale um pouquinho sobre o, o livro e eu queria começar te perguntando o que te levou a escrever o livro Liderança Acima da Média, e depois a gente vai resumindo um pouquinho, talvez eu te interrompa com uma pergunta ou outra. Tá certo. Bom, esse tema está sempre no meu coração, porque uh, eu vou procurando levantar e aperfeiçoar líderes, né? Uhum. Estou de uma igreja que entendeu que, que a igreja é orgânica, que as pessoas precisam ganhar uma visão e ser frutíferas, então a gente vive o tempo todo lendo a Bíblia com esses óculos. E esse livro em especial, A Liderança Acima da Média, foi, na verdade, ele nasceu de uma experiência com a palavra, uma, uma reflexão na palavra, porque quem vai ter contato com o livro vai perceber a bússola de tudo que eu vou falar nesse livro, é parte da bênção de Jacó sobre José, seu filho. Né? O livro é é quase que uma tentativa de entender é, o que fez de José alguém tão especial. E, e um alguns anos, anos atrás... Um sempre... favoritos da Bíblia, viu? É verdade, ele é desafiador, né? inspirador demais. né? E quando, justamente, ele chega no ápice da sua vida, é, o seu pai chama os filhos à sua presença e uma bênção sobre cada um deles e foi justamente a leitura da bênção de Jacó sobre José que fez com que eu percebesse especialmente uma expressão que está ali, porque depois de dizer tudo que ele disse sobre o filho é, Jacó terminou dizendo é, sobre José o que foi destacado entre os seus irmãos, e essa expressão Luciano, chamou muita atenção nessa ocasião porque é, é, eu falei uau é possível você ser relevante, a questão não é exatamente de você se colocar em concorrência com ninguém ou em comparação com ninguém, mas é da gente procurar sair da, da mediocridade, do comum, né, daquilo que todo mundo faz, especialmente no reino de Deus. Então foi justamente essa percepção, e aí o mergulho nessa palavra, porque cada palavra de Jacó naquela bênção traz assim, na verdade, mais do que uma bênção que ele estava liberando sobre o filho em relação ao futuro dele, Jacó já estava no fim da vida ali, né? Eu estou falando de Gênesis capítulo 49 e, mas muito mais do que profetizar sobre o futuro, Jacó faz uma uma avaliação de como é que José conseguiu ser alguém tão relevante no sentido do plano de Deus não só para ele, mas para toda aquela linhagem que vinha desde Abraão, Isaac, Jacó, e agora José, que abre o caminho para que essa geração se multiplicasse. Né? Então, foi justamente essa, esse mergulho que me levou a escrever. Com muita calma, eu não tenho o nível de produtividade que você tem, né? você, você lança um livro cada semana, não é isso, meu amigo? Aliás, o próximo... Eu já tô lendo. Pode dar spoiler, não? Pode, pode dar spoiler. Estou muito empolgado Estou com esse material. Estou lendo um livro sobre lei e graça que vai abençoar demais a igreja. E, bom, ele tem realmente uma capacidade, Luciano tem uma capacidade de, de escrever e, é, assim, de, de soltar muita coisa boa em pouco tempo. É, liderança acima da média me custou pelo menos uns dois anos. Porque eu eu fui digerindo e, claro, também é, dividindo o tempo com tantas outras coisas do Ministério. Mas a verdade é que, finalmente, né, agora, um mês atrás, eu pude entregar isso ao Corpo de Cristo. E é, aonde isso vai chegar, eu não sei. O que eu sei é que eu estou muito, é, muito tranquilo. Bom, eu, Danilo, eu, eu já te falei Realmente isso. Consegui... É. Desculpa, interromper. Eu já te falei isso, mas para mim não é encorajamento pessoal. É, eu tenho uma coisa acesa no meu espírito de que esse livro é, vai produzir um resultado muito além daquilo que você eu, que nós podemos imaginar. Eu confesso que depois de ler um livro inteiro seu, sobre Chaves da Relevância, você me disse que agora vai falar de José distinguido dos, dos demais, né? E você novamente abordar, agora com perspectiva muito focada em liderança, é, mas falando de alguém acima da média, eu falei, poxa, o Danilo vai vir de novo com outro assunto parecido com o do primeiro livro e vai ter material, mas como você disse, nessa benção aí de Gênesis 49, de 22 a 26, cada palavrinha ali, né, José é ramo frutífero, aí você pega ramo, ramo frutífero, é, junto à fonte, e eu fiquei impressionado com tanta coisa que saiu é, é, desse, desse material, eu queria até te fazer uma pergunta, Onde é que a gente compra uma Bíblia igual a sua, que já vem com explicação desse jeito? <risos> você tem, você tem essa Bíblia, com certeza. Não, a gente a gente brinca, Mas, muitas vezes eu falo para as pessoas, é, honra é diferente de de bajulação. Jesus disse, quem recebe um profeta na qualidade profeta, recebe do galardão do profeta. E apesar da gente ter essa liberdade de brincar um pouco, eu, eu realmente estou fazendo questão aqui, de me dirigir a essa nossa audiência e dizer, gente, Danilo, é uma voz de Deus para o nosso tempo, para a nossa é, é, geração, é de fato, é, eu estou muito, eu, eu leio, acho que aos oito anos de idade, eu tinha lido já mais de 400 livros, eu, eu leio ao longo da, da minha vida, é, mas assim, nesse momento que eu estou pesquisando e tento que ler coisas que eu nem queria ler, para aquilo que eu estou escrevendo, é, bater no seu livro com calma, porque quando eu examinei o manuscrito que você mandou, eu fiz isso no meio de uma correria, no passado foi o ano mais corrido da minha vida, né esse ano que as coisas começaram a, a ir diminuindo, é, e eu não tinha digerido como agora, eu tenho sido muito abençoado. Então, desculpa te interromper, você falou não sabe onde vai o livro, mas eu quero declarar e profetizar, isso vai longe, vai fazer diferença na vida de muita gente, eu tenho, tenho certeza disso. Amém, eu espero que sim, mas como eu ia falando, eu estou satisfeito assim, porque consegui colocar no papel aquilo que estava no meu coração, acho que com clareza suficiente, é, é, é um livro que, que nos desafia, eu acho até, Luciano, que é bom desde de logo falar que quando a gente propõe o tema liderança, é, é, eu não estou falando nesse livro, e nem quando normalmente eu abordo sobre liderança, eu estou falando sobre sobre posição, sobre performance, necessariamente. É, o conceito que eu tenho no meu coração, que eu tenho, tento compartilhar aqui, é que todo cristão precisa, de alguma forma, liderar. Ainda que seja, pode parecer antagônico, mas ainda que seja dos bastidores. Porque, é. para mim, liderar é exercer influência. Isso, Liderar a palavra de liderança e... assusta muita gente, né? E eu gostei como você esclarece isso, essa parte exatamente. de exercer influência. Pode explorar um pouquinho mesmo. É, exatamente, porque, justamente, algumas pessoas entendem que a liderança necessariamente passa por uma evidência pública, né? E que ela passa por performance, por você ser impressionante. E, puxa, algumas das pessoas mais influentes sobre a minha vida elas não são impressionantes nesse sentido. Elas são impressionantes em relação aos valores sobre os quais elas vivem e a fidelidade que elas têm ao chamado que Deus lhes deu. Então, é, eu já disfarço aqui qualquer preconceito em relação ao tema, porque a gente sabe que, mesmo dentro da igreja, muita gente não se vê líder, porque não se vê performática, não se vê em condições de impressionar as pessoas, né? Mas eu estou falando sobre liderar pessoas e também liderar processos, entende? Então, alguém que cumpre o seu papel não vai passar batido nos é, ambientes em que está plantado por Deus, porque a sua vida vai causar diferença de toda forma, desde que essa pessoa esteja disposta a pagar o preço por esses valores que... É, e atitudes sobre os quais eu compartilho aqui nesse livro. Eu gostei muito, eu de vez em quando quero citar alguma coisa, eu estou com o material, não sei se dá para ver aí na tela, todo rabiscado aqui, o, o livro que você me mandou autografado, aliás, muito obrigado por isso. É, você fala na página 17, ainda na introdução, é bem comum se confundir relevância com espetacularidade. Eu gostei do testemunho que você deu do Aris skate seu pastor, que é alguém que eu conheço, né, dizendo como ele se tornou um homem de influência que marcou a vida de tantos líderes sem apresentar isso. Mas você também diz assim, na minha percepção, o entendimento mais nobre de liderança é a influência positiva. E ela pode ser exercida até mesmo a partir dos bastidores, tendo como ferramenta principal o serviço. Né? A, a forma como você declara que entendeu o papel de protagonismo é o sentido de mera... Influ, eh, eh, evidência, mas aquela influência decisiva mexeu demais comigo, inclusive eh, eu não sei se você está planejando em algum momento falar sobre isso quando você fala do papel de José como segundo né? porque até a forma como a gente lê a Bíblia, às vezes a gente não percebe aquilo, né? o segundo eh, eh, ou, ou nem sempre o primeiro na verdade eh, em casa não era nem o, o, o segundo, aquilo para mim foi assim, um negócio que quase explodiu minha cabeça e acredito que é um, um entendimento que o corpo de Cristo realmente precisa. Mas confesso que é, é, é difícil escolher capítulo para falar, não dá para falar de tudo, mas pelo menos ali do, do senso de continuidade, que é um assunto que me incomoda, eu falo muito de continuidade geracional, mas você não falou só do aspecto geracional. E da orientação para resultados, é, eu, eu queria que a gente até falasse um pouquinho mais. Né? É. Certo. Você é tempo a fonte, você pode até resumir um pouquinho dos outros, mas é. eu, eu, eu realmente estou tô, tô comendo o livro, a gente vai lendo assim com, com, com, com dó de, de terminar o capítulo, parece assim, se puder fazer demorar, e está me, me, me abençoando muito. E eu, à medida que estava grifando, eu falei, vou selecionar algumas coisas para falar, e eu estou com dificuldade, porque tem tanta coisa grifada e comentada, eu vou deixar você trazer um resumo, talvez até depitar com uma coisa ou outra, mas já não vou te interromper tanto, não. Então, Bom, você pode falar um pouquinho do senso de continuidade? Uhum. Bom, só para adiantar para o pessoal que não teve contato ainda né, com, esse, com esse livro, os capítulos que eu vou é, desenvolver aí, os temas são senso de continuidade, orientação para resultados, intimidade com Deus, visão espiritual, capacidade de reação... É, governo divino e poder de absorção. Todas essas, essas coisas que são essenciais na nossa vida, se a gente quer ser mais do que termômetro, né? quando eu estou ali falando sobre essa questão de sermos pessoas que influenciam os ambientes, ainda que nós não estejamos numa posição é, de destaque, hierarquicamente falando, ou até mesmo... É, no sentido de, de, de, de termos um poder humano para influenciar as pessoas. Mas a verdade é que, quando a gente decide cumprir o chamado, eu acho que é muito, muito importante falar disso. Tá? Quando a gente decide cumprir o chamado, porque eu creio claramente, estou convicto disso, que Deus tem tem um caminho, Deus tem um ministério específico para cada um de nós, é tão importante discernir isso, esse ministério começa pelo serviço, a base dele é o serviço, e tomando a, a, a história de José, que, como eu disse, é a bússola de toda essa reflexão aí, quando Jacó faz aquela declaração, José é ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, ah, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele, e, e o aborrecem, mas seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, e ele vai falando, e cada uma dessas expressões, na verdade, define uma postura desse, desse homem, cuja história começa tão cedo, né? nós vemos José aparecendo ali na casa do seu pai como predileto do papai, porque ele era a rapa do tacho, né? o filho da velhice de Jacó, e nos primeiros 17 anos da sua vida, quase tudo lhe foi é favorável porque Jacó realmente o privilegiava. A única coisa que ele encontrou como bloqueio foi o ciúme dos seus irmãos, né? Que que não entendiam os sonhos que Deus lhe estava dando. Aliás, isso é um detalhe interessante nessa nessa história, porque Deus falava com José a, a, a partir de sonhos, né? Usando sonhos e quando ele via a sua família curvada diante de si, ele entendia o que Deus realmente queria falar. Eu penso assim, acho que desde o começo ele tinha discernimento que o que Deus estava mostrando não é que ele iria governar a sua família, de que ele iria mandar no seu pai, nos seus irmãos, mas que ele iria abençoar a sua família. Como de fato, depois de muitos altos e baixos e muitas aparentes incoerências na história dele, ele acabou fazendo, né? Quem conhece a história de José sabe disso. E aí, nesse, em todos esses contextos que fizeram dele alguém especial, alguém que se destacou, e você lembrou bem, é, Luciano, é, José ele nunca foi o primeiro na cadeia de autoridade em nenhum ambiente onde ele viveu. Talvez com exceção da sua casa, depois que ele se casou, obviamente, né? porque na casa do pai ele era o filho mais novo, que tinha que servir aos seus irmãos mais velhos. Ele é traído, vendido ao Egito, ele se torna escravo. Ele vai parar na casa de um egípcio chamado Potifar e ali, embora ele consiga a confiança do seu senhor, ele também é o segundo, porque ele tem que prestar contas. Aliás, ele não tem direito nem à liberdade. É. Né? O ele vai para a prisão, injustamente, e lá ele tem, obviamente, que obedecer. Se torna um fator de transformação dentro de uma prisão. Eu não consigo entender, confesso a você, até hoje o que significa uma cadeia, uma prisão próspera. Eu ri quando você escreveu isso no livro, porque acho que é a dúvida de todos nós, né? Mas imagino que talvez existia uma mentalidade de fazer o preso produzir. É, eu Fiquei muito curioso depois que você comentou isso. Falei, o que é o prosperar na prisão? Mas, mas tudo isso só vai revelando, assim, é, a consciência que esse cara tinha, e que todos nós precisamos absorver em Deus, de que nós não precisamos de ambiente, nós não precisamos de títulos, nós não precisamos nem mesmo de cenários favoráveis para ser positivos no lugar e mudar o ambiente. Por isso que eu usei a expressão, muitos de nós ficamos sendo apenas termômetro, né? Medindo a temperatura, reféns da nossa história, do ambiente, do nível de exposição que nós temos, enquanto que Deus espera que nós sejamos termostato. Essa ilustração nem é minha, né? Aliás, a primeira pessoa que eu vi fazendo essa comparação foi um pastor amigo nosso lá de Formiga, o Alvin Silva. Alvim e... Silva. É, o Alvinho é muito, muito precioso e foi a primeira pessoa que eu ouvi falando disso. Quer dizer, qual é a diferença entre um termômetro e um termostato? É que o termômetro só mede a temperatura, ele fica refém do que está à sua volta. O termostato não, ele muda a temperatura. Né? E eu acho que todo cristão deveria ter essa consciência. Quando Jesus nos chama de luz do mundo, de sal da terra... Obviamente, isso ele falou sobre todos nós. É, a gente não pode passar em branco. O sal traz uma diferença. A luz vai chamar não é, a atenção para certas coisas. Mas, para eu não ficar aqui, assim, divagando no tema geral, eu quero muito entrar nisso que você, é, você colocou aí, que é o tema do primeiro capítulo, que é sensibilidade. E, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca tinha tido essa experiência, né? Em todos os livros que eu escrevi. Quando eu comecei a mergulhar nesse assunto, eu não conseguia terminar o capítulo. Eu, eu tive uma grande dificuldade de pôr um ponto final no capítulo sobre senso de continuidade. Porque é, a palavra foi se abrindo, além daquilo que eu já tinha, uhum. é, e, e essa percepção... É muito interessante porque a primeira coisa que Jacó fala sobre José é, e que foi um dos motivos pelos quais ele se destacou, ele começa dizendo assim, José é ramo frutífero. E essa palavra ramo é muito, muito rica. Porque o que é um ramo? Um ramo não é começo de nada, nem fim de nada. Né? Um ramo é continuidade. Um ramo é continuidade. Um ramo deriva, né? uma planta tem várias partes, ela tem um ramo. Ela só existe porque algo nasceu e cresceu antes dela e que agora é, dá o ramo, o nutriente, a sustentação e tudo mais. E há uma curiosidade aí, que a palavra traduzida nas nossas Bíblias, nesse texto, por ramo, é a palavra hebraica ben, que também pode ser traduzida por filho. Né? Aliás, nós conhecemos bastante a palavra ben sendo usada para filho do hebraico. Bendito. Isso é muito né? Porque um dos segredos de José, sem dúvida, um dos principais, foi o fato de que ele nunca quis ser começo de nada, ele nunca se rendeu é, a, a um apelo que está muito forte, eu acho que em especial nessa nossa geração, que é o apelo do eu me basto, sabe? Puxa, Deus tem um plano na minha vida e eu preciso começar algo novo. Eu preciso, você já deve ter ouvido algumas vezes essa expressão Brasil afora, né? Eu preciso ter o meu próprio ministério. É muita gente querendo fazer voo solo. Voo solo, né? Eu preciso ter a minha marca. E, e tanta gente está fazendo isso desconsiderando uma riqueza que foi acumulada ao longo da história das gerações, e que está ali à sua disposição para te, te promover aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, uma das coisas mais especiais que eu vejo na vida, não só de José, mas dos personagens bíblicos, muitos deles, é esse sentido de que eu não estou começando nada, eu estou dando sequência, eu, eu, eu tenho uma herança, eu tenho uma, um legado que vem dos meus pais, sejam eles, no caso de José, isso era literal, porque era inclusive de sangue, né? Ele era filho de Jacó, ele era neto de Isaac, ele era bisneto de Abraão, o negócio ali era bom mesmo, né? Agora, a questão é que ele passou 20 anos, mais de 20 anos, longe da sua família, sem nem saber se o seu pai estava vivo, sem notícias. Mas ele manteve aquela estirpe, ele manteve a fé, ele manteve a visão, ele manteve os valores, e ele manteve, acima de tudo, a conexão com a promessa de Deus. Porque qual era a promessa de Deus para José? José, um dia a sua família vai se curvar e você vai abençoá-los. Então, mesmo quando isso parecia tão fora do, do horizonte na vida desse homem, continuava guiando. Ele estava ali no, no Egito, sem contato com a sua família por tanto tempo, em circunstâncias tão adversas, mas ele pensava, eu preciso dar sequência, eu não posso negar tudo aquilo que eu recebi do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. E, e isso é muito rico, não é, Luciano? Você que, você que é também de gerações, é, aliás, todos nós temos uma ascendência, se você nasceu de novo, eu estou falando do pano, espiritual, né? Por isso é tão importante que a gente trabalhe a igreja para que ela seja família. Uhum. passar do tempo, a igreja foi se tornando muito instituição e pouco família, é verdade? verdade. É, infelizmente, uma boa parte dos crentes que estão lá com as suas mãos estendidas num culto de domingo, eles praticamente estão naquele ambiente ali como quem frequenta... Um clube, né? Estão ali enquanto aquilo for prazeroso, enquanto aquilo for conveniente, quando na verdade a gente deveria desenvolver muito mais, e eu vivo isso aqui, né? O conceito de família, de levantar gerações, de filhos que recebem dos pais e que levantam outras gerações. Eu tenho certeza que esse é um dos resgates que a igreja da nossa geração precisa fazer, é. sabe? Porque. É muita gente órfã, tem gente órfã porque não teve pai mesmo, né? mas tem gente órfã porque não entendeu quão rico é ser filho, quão rico é ser ramo. Né? E eu posso falar disso assim, até com, com mais propriedade, porque além de ter herança espiritual na minha vida, né, e como eu dou graças a Deus por aqueles que me antecederam, eu tenho como você é, uma herança também natural, né? Porque eu sou eu sou a quinta geração de cristãos na é, minha família. Aí você não precisa, então, ficar com inveja, hein? Porque eu sou a segunda ainda. E <risos> isso é... Poxa, que privilégio não, é... e que responsabilidade, né? Isso. Eu, eu gosto quando você fala que isso, além de um privilégio, é uma responsabilidade. E gosto quando você conta a história da Bíblia do bisavô. Ah... Inclusive, eu, ela está aqui comigo, olha. Ah, está aí? Aqui, ó. Essa Bíblia. É, deixa, eu, deixa eu abrir na página aqui, que tem uma declaração profética tão importante, essa página aqui, ó. A contracapa da Bíblia. Não dá para vocês lerem, né? Uma Bíblia pequenininha. Mas para vocês terem ideia, essa Bíblia foi impressa em mil, 1925. Então ela já seria uma relíquia. Né? só pela pela idade dela mesmo. Uhum. Mas é muito mais do que uma relíquia. Quando eu estava começando a escrever é, Liderança Acima da Média, nós estávamos também vivendo um drama familiar aqui, a minha mãe estava nos seus últimos dias e veio a falecer naquele tempo. É, e, e entre as coisas que ela deixou, ela deixou essa Bíblia, que pertenceu a ela, pertenceu a minha avó Nélia, pertenceu a minha bisavó Delminda, oh. pertenceu antes ao meu bisavô Virgílio Almeida, isso tudo lá na Bahia, no interior da Bahia. E antes desse meu bisavô, que foi o dono, o primeiro dono dessa Bíblia, é, ela, é, já havia uma geração de cristãos antes, porque o pai desse homem também foi um cristão. É, convertido, né, nascido de novo. Então, pô, como é que eu posso desprezar esse legado, esse acúmulo de bênção que foi é, entesourado ao longo de tantos anos, eu vou viver uma vida solo sem, sem considerar e honrar e usar todo esse, esse legado que, que, que Deus permitiu que pela graça chegasse até mim. E muito interessante, eu acho que você vai querer que eu fale sobre isso, né, porque aqui na contracapa dessa Bíblia está uma declaração que foi escrita pela minha bisavó. Estou chorar. É, e isso deve ter acontecido na primeira metade do século passado. Então, imagine, né? E está com, com a caligrafia da minha bisavó, Delminda, mas nós desconfiamos que ela escreveu isso é, ouvindo o meu avô, o marido dela, o meu bisavô, perdão, é, ditar para ela e olha que declaração forte Ele escreve, eles escreveram assim na, aqui na, na contracapa declaro quebradas todas as maldições sobre a minha vida a vida dos meus filhos netos, bisnetos e os familiares deles toda a minha e, e toda a minha descendência declaro que não gerei filhos para perdição minha descendência servirá ao meu Senhor e é, chegará ao lar celestial. O meu Senhor levantará pastores da minha descendência, missionários, obreiros. Os meus olhos humanos não contemplarão isso, talvez, mas a eternidade revelará. Uau. Rapaz, eu nem existia, nem pensava em existir é? minha mãe não existia ainda no tempo em que essa declaração foi escrita na capa desse, dessa Bíblia mas ela já estava tocando em mim declaro, e você imagina isso Luciano é, no início do século passado alguém tendo essa lucidez profética de fazer declarações isso é, isso é comum nos nossos dias né? Sim. mas naquele tempo alguém olhar para o futuro e dizer eu declaro que assim será é tremendo, né? É tremendo. Então, como é que eu posso viver como se eu fosse começo de alguma coisa? Seria além de uma grande burrice, seria uma arrogância enorme da minha parte, não é? Desprezar toda a história de quem veio antes de mim, no meu caso, claro. Eu tenho isso no sangue, mas também quem veio antes de mim no espírito, né? As pessoas que que Deus usou para fazer com que o evangelho chegasse, uma visão chegasse até a nossa vida. Então, eu, eu acho isso muito importante. Uma coisa que eu gostei quando você fala do senso de continuidade é porque às vezes as pessoas estão pensando no que vem depois, mas não levam em consideração o que veio antes. Tem gente que até leva em consideração o que veio antes, honra o seu legado, mas não transmite. Foi a maneira como você abordou as duas, as duas pontas. É, uhum. Eu tenho esse privilégio de ser a segunda geração, meus filhos já são a né a, a, a terceira, minha netinha chegando em setembro, vai ser a quarta geração, e há um tempo atrás eu fiz um vídeo junto com meu filho, o Israel, e a gente estava falando junto, gravamos junto, falando sobre legado. E uma pessoa fez um comentário dizendo assim, ah, para vocês é fácil falar isso, vocês nascerem lá cristão, tal, tal, tal, e, e o protesto dele era assim, essa não é minha história, eu não tive isso. E eu decidi aquele dia não apenas respondê-lo, mas respondeu o que acaba sendo a indagação de muita gente. Eu digo, olha, um dia, para que eu e meu filho tivéssemos o legado que nós tivemos, alguém decidiu começar. Então, quando meu pai se converteu aos 18 anos de idade, não, não tinha é, é, ninguém na nossa ascendência, a gente não tem conhecimento disso, que tenha conhecido a Jesus, se rendido a ele. Né? Meu pai perdeu o pai dele, meu, meu avô paterno, suicidou quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Né? A história familiar era terrível, mas logo que meu pai se converteu, um dos primeiros versículos da Bíblia que ele descobriu, está lá no Salmo 68, Deus faz com que o solitário habite em família. E ele tomou a decisão, se Deus tem um plano para a família, e isso não é o que eu vivi, eu decido que a partir de mim uma nova história vai ser escrita. Né? Então, o papai já não está mais na terra, já partiu para a glória, mas o legado vem perpetuando, porque um dia ele decidiu começar. Então, eu sei que você está além das gerações de sangue envolvendo o aspecto espiritual. Mas eu, eu queria dar uma palavra para quem está aí nos, nos assistindo e que, em termos de geração, naturalmente falando, é a primeira. Você pode ser esse divisor de águas, você pode ser esse ponto de partida, você pode ser a pessoa que vai escrever na capa da sua Bíblia para as gerações futuras o que será delas. Nós temos essa responsabilidade de reconhecer tanto o legado que nos foi transmitido, quem não teve pode começar, mas principalmente o de perpetuar. Né? Então, é, é não, não ignorar nenhuma dessas pontas. Quero lançar esse encorajamento para todo mundo. Danilo, eu, eu quero ser bem honesto com você, eu estou meio surtado lendo o seu livro, está tá me fazendo muito bem. É, eu tomei uma decisão que eu quero que todas as lideranças das nossas igrejas, todo mundo de todos os níveis, não apenas leia, estude esse material. Cheguei hoje aqui para lá e falei para o pessoal do escritório, falei todo mundo vai pegar um livro lá, né? Eu quero que vocês possam devorar, porque realmente tem, tem, tem algo de Deus. Né? Eu acho que além da, da, da sabedoria, da biblicidade, da precisão da aplicação, é, tem, tem, tem uma graça por trás disso. Mas, enfim, nosso tempo está passando, não vou, vou te segurar demais, não. Pode falar um pouquinho aí, se você quiser arrematar o senso de continuidade, né? e talvez já passar para orientação para resultados. Ou que tiver É... Fitibus, eu achei... não. é. Eu acho muito importante a gente, a gente valorizar isso e construir estruturas que valorizem isso. Né? Por isso, eu continuo insistindo, eu sempre disse que o livro do meu coração é o fazedor de discípulos, porque o discipulado é essa forma prática que nós temos de, de, de tocar a outra geração, de honrar a geração que veio antes de nós, tocar a outra geração, empoderar a outra geração, de todas as formas, né? E, para mim, há um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui, porque essa questão de honrar a geração que foi para, a partir daí, cumprir o nosso papel, nós podemos e devemos, inclusive, ir adiante do que foram os nossos pais. Sim. A dinâmica do reino de Deus é isso. Essa questão de honra não significa você estar preso, limitado às conquistas de quem lhe precedeu. Né? Pelo contrário, isso é uma plataforma para nós irmos além mas eu acho muito significativo, Luciano, o fato de que Jesus, quando ele começou o seu ministério, o primeiro ato de Jesus, o primeiro ato público de Jesus, quando ele, aos 30 anos, se apresenta a Israel, não é ir a Jerusalém, fazer um barulho lá. Não, a primeira atitude de Jesus foi descer ao Jordão e se curvar diante de João Batista. É. E para mim é muito é muito interessante a maneira como isso se dá ali, a narrativa bíblica, né? Porque João tendo uma revelação de quem era Jesus, olhou para ele e falou: "Não, mas o que, que é isso? Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés e e você quer que eu que eu, que eu lhe batize?" E aí Jesus usa uma frase que Deus me deu um entendimento que talvez não seja o da maioria, né? Jesus disse assim, convém que seja assim para que se cumpra toda a justiça. E claro, eu sei que Jesus estava ali, naquela sua primeira atitude, se identificando com o nosso pecado, porque ele vai passar por um batismo de arrependimento sem nunca ter pecado, então ele já está se identificando com a gente. Então, uma parte do que ele diz, convém que se cumpra toda a justiça, é nessa perspectiva. Mas eu vejo uma outra perspectiva. Eu entendo que Jesus está dizendo, João, eu não posso ir adiante sem antes me curvar diante daquele que Deus levantou para abrir caminho para mim, para preparar o meu caminho. Literalmente, esse foi o ministério de João Batista. Então, Jesus se curva diante de João Batista, ou seja, é, se submete ao ministério de alguém que no plano geral do reino de Deus era menor do que ele, obviamente, né? E... Também para mim é significativo o fato de que antes que Deus, o Pai, dissesse em voz alta ali naquele cenário, esse é o meu filho amado, em quem me comprava, e quem estava presente ouviu essa voz, mas quem apresentou Jesus para o ministério não foi o primeiro pai, foi João Batista. Antes do pai dizer, esse é o meu filho amado, foi João Batista que apontou para ele e disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essas coisas precisam voltar a ser valorizadas na igreja. Não tem a ver com, com gente sendo dona de gente. Uhum. Não tem a ver com líderes prendendo pessoas em si mesmo. Mas tem a ver com pessoas dando continuidade ao legado divino que receberam de quem os antecedeu. Se Jesus se curvou diante de João, como é que eu não vou me curvar diante dos homens que pagaram preço para que eu fosse o que eu sou hoje? Na é verdade? É verdade, então sobre essa continuidade a gente deu aqui pelo menos uma ideia do que significa e eu acho que vai enriquecer muito é, o coração de quem quem ler esse capítulo com calma. Tem que ser com calma. Eu já teria valido tudo, mas ele realmente, pois vai vai ampliando. É, é o assunto de uma forma muito empolgante. Mas eu, eu fui ficando com dó quando o capítulo foi chegando ao fim. É... Danilo, é... Você... você explorou essa questão de ser elo entre duas gerações, né é valorizar quem veio antes, é propagar depois. É... Agora, a maneira como você trabalhou ser orientado para resultados, não só com essa ideia de... de, de de performance como muitos têm eu também gostei demais se você achar cabe um resuminho aí uhum. eu, eu gostei muito da, da da maneira como você como você apresentou isso é nas palavras de Jacó José era não apenas um ramo continuidade mas ele era ramo frutífero né e e por quê porque a gente acompanha a vida desse homem e nós vamos ver que em qualquer lugar onde ele estivesse inserido, por mais desfavorável que fosse é, o cenário, por mais estéreo que parecesse aquela terra, ele produzia, ele abençoava, ele fazia com que as coisas melhoravam, e o, o, o, o, melhorassem. Né? E o conceito que eu tenho aqui de dar resultados, porque a gente está numa no momento de crescimento, de multiplicação da igreja, e há uma grande ênfase nos números, né? Eu não desprezo, eu acho que os números são importantes, sim, nós estamos aqui para multiplicar discípulos e tal, como diz o nosso amigo Carlito Paz, a gente não tem que ter, nem sei se a frase é dele, mas eu ouço sempre ele falando, né? A gente não tem que ter nem numerofobia, e nem numerolatria, né? Os números, os resultados que podem ser mensurados, eles também fazem parte do ministério de muitos de nós. Mas o conceito aqui de orientação para resultados é mais do que o que pode ser medido. Né? Multiplicar discípulos, plantar igrejas, enfim, coisas que a gente pode quantificar. É porque José, todo homem de Deus acima da média, ele vai em qualquer lugar que ele esteja, ele vai ser um propagador da bênção, ele vai fazer com, as, com que as coisas funcionem ali. Porque esse é o conceito. Se eu estou aqui, as coisas têm que funcionar melhor. né? E, e isso nascia, essa proposta, que a gente entenda qual é a base do nosso chamado. A gente tem especificidade, você é um cara dedicado ao ministério de ensino e profético, um pregador itinerante, além de, de pai de uma igreja. Você tem clareza na especificidade do seu chamado. Mas qual é a base do seu chamado? É a mesma base do meu. Nós estamos aqui para servir. Exatamente. Aqui, se colocar na nossa mão, nós vamos fazer funcionar. E fazer funcionar significa abençoar ambientes e pessoas. Então, o líder acima da média que eu quero despertar aqui com, com, com esse livro é aquela pessoa que não espera assim, o ambiente mais favorável. Ele não é reativo. Ele não precisa do estímulo, de um prêmio, de um título. Ele se realiza no chamado. Sabe? Ele tem tanta convicção do para que ele está na Terra que o cumprir... O que ele foi chamado para fazer, já o realiza. Mesmo que é, esses resultados não é, estejam tocando outras pessoas, é, usando o exemplo de José, ele é um escravo na casa de Potifar. E o que que acontece? Potifar prospera, a casa prospera. Ele conquista a confiança porque ele é tão é, o, o crédito que ele vai construindo é tão forte mas ele faz as coisas avançar E assim foi em cada ambiente onde ele estava. né? Então... É... Na cadeia, no palácio, sempre trabalhando em prol do bem comum. Exatamente. E sempre se realizando nisso. Porque, uhum. veja bem, ele tinha um sonho final. Ele tinha promessas de Deus para a vida dele. Eu realmente acredito que aquela visão de ver a sua família ao seu redor, curvada, sendo abençoada por ele, estava sempre como uma, uma esperança ou, ou um, um, um elemento de fé na sua vida. Mas enquanto ele não tinha o que os sonhos que Deus tinha lhe dado apontavam, ele não ficou frustrado esperando a promessa acontecer. Ele entendeu que desde cedo, meu negócio é servir, eu estou na casa de um estranho, eu vou servir e essa casa vai ser melhor. E assim ele fez em cada ambiente, né? E eu acho que se nós conseguirmos ser e tra transferir para os outros, dentro da igreja, esse, essa perspectiva, né? para que, que a gente está aqui? Não importa se eu tenho holofote ou não, se tem gente me aplaudindo ou não, se está fácil ou está difícil, eu estou aqui para cumprir um chamado, e esse chamado começa por servir as pessoas e abençoá-las. Aliás, eu uso essa expressão, né? é um conceito que está no meu coração há algum tempo, desde quando eu, eu também como você, sou um fã de José. É, qual era o grande chamado de José? Dar sentido aos sonhos dos outros. né? Eu acho, meu brother, que esse é o meu chamado também, com certeza é o seu, e é o chamado de qualquer pessoa que esteja nos acompanhando aqui e que tenha se convertido a Cristo. Você está aí para dar sentido aos sonhos dos outros e fazer a vida dos outros prosperar. É, eu, eu queria só fazer um comentário. Quando eu li o... O, o título Orientação para Resultados, eu pensei que ia numa direção. Quando termina o capítulo, você vê que é muito acurado o título, mas eu, eu gostei muito que você trabalhou muito mais essa questão da motivação do que do resultado, né? Dessa liderança servil aquela ideia que você fala dela ser um, um antídoto para uma das coisas que mais enfraquece a, a igreja, que é a competição, eu colocaria junto com a competição o que é parte dela, que é a comparação, é, e o, o, o, como, o como se trabalhou essa questão da motivação do, do, do serviço. Eu achei fantástico. né? Porque muitas vezes as pessoas pensam só no, no, no resultado sem entender o processo que leva a ele. E a forma como você trabalhou isso, eu, eu achei fantástico. Inclusive, essa ideia né, do, do poder de não ser o, o primeiro. É, agora, eu sei, Danilo, que ao longo de uma vida você vem estudando, meditando é, é, essas coisas vão crescendo dentro da gente né? esse assunto que eu estou escrevendo agora sobre a graça, apesar de estar tá lendo agora como nunca antes, faz pelo menos três anos que eu estou trabalhando nisso mas é uma, uma curiosidade né? é, você entendeu de cara que aquela oração, aquela bênção de Jacó descrevia né, palavra por palavra é, é, como você foi apresentando a vida de José, você foi olhando isso aos poucos, porque a percepção limitada que eu sempre tive é que aquilo parecia ser mais uma benção do futuro. E você fez um, um, um, uma, uma, uma leitura como José está reconhecendo muito mais aquilo que já aconteceu do que somente falar daquilo que vai vir. Esse, uhum. esse entendimento de que estava tudo nesse, nesse texto, né? porque aí você fala ele é ramo, senso continuidade, ramo frutífero, orientação para resultado, ramo junto à fonte, e aí você vai, vou dar o um spoiler aqui, o terceiro capítulo, você vai falar de intimidade com Deus. Então, ali a gente vai tendo descrições que compõem, porque tem gente que tem uma dessas áreas fortes, mas eu acho que o, o, o desafio é a gente entender esse quadro todo e se permitir é, é ser forte em todas essas áreas. Mas... Hum me agradou demais você trabalhar motivação como fator principal que nos leva ao resultado. É, não, e eu estou convicto de que o mais importante em nós são as motivações, são os valores, porque os resultados disso é, vão ser, são resultados, é consequência, né? Então, essa questão de... de... O entendimento dessa benção veio... Veio toda uma vez, foi progressivo, como que foi isso? Como que de repente Não, é... se... tanta coisa nesse Deus? Não, você sabe como isso acontece, né? Às vezes Deus pega e abre uma passagem bíblica diante da gente, né? Parece que põe óculos na gente, a gente já leu 10 mil vezes, mas naquele dia o Espírito Santo pôs óculos ali e você conseguiu enxergar certas coisas. Foi o que aconteceu... Alguns anos atrás, comigo, em relação a essa passagem. Mas eu confesso que, quando eu comecei a explorar, né, com o intuito de escrever o livro, eu descobri que a laranja tinha mais caldo do que eu pensava. É porque, Entendeu? quando eu do assunto, acho que até o tempo também não permitia ser nada assim tão detalhado. Né? É, mas, realmente, é, para o pessoal que está nos, nos acompanhando, é, eu, eu, eu sou muito admirador do Bom Depósito de Deus na vida de, do, do Danilo, mas tem alguma coisa assim que, que a gente não explica só com a razão, lendo esse material. Eu chorava, eu ria, eu ficava pensando é, é, na importância de que líderes né, que estão aí à, à frente das igrejas possam fomentar é, é, esse material com seus liderados. Eu queria até tomar liberdade, falei antes, nossa intenção... Né? e acho que a, a maior testemunha ao é próprio Deus não é comercial, mas não tem como a gente encorajar o povo a ter acesso a um depósito de riqueza como esse livro, sem falar sobre como adquirir. A gente tem aqui no orvalho.com é, é, para quem quer adquirir o, o livro como individualmente, a sua, a sua própria aquisição, tem até um QR Code aí na, na tela né, que você pode acessar. Mas eu queria também deixar os dados da Celar Produções, que a editora que publica e distribui os livros do, do Danilo, porque talvez a gente tenha aí pastores, tenhamos é, líderes interessados em adquirir quantidade, talvez entrar em contato, ver possibilidade de desconto, como fazer isso, porque eu, eu acredito que vale a pena, né? eu tomei essa decisão. Né? Então, assim, a gente quer fazer o material chegar na, na liderança das nossas igrejas por acreditar que isso vai ser muito relevante, vai ser um diferencial. Então, é, para quem quiser esse né, volume maior, está é, aparecendo na tela aí o, o, o endereço do site, aí tudo sem acento, tem também aí o, o telefone, né, código de área 16, que é ali Ribeirão Preto, telefone 39663030, é, eu quero realmente encorajar isso como uma ferramenta que vale a pena ser adquirida e não só lida dissecada estudada conversada refletida porque o, o material de fato é especial nós vamos também deixar aí na na tela que eles estão nos assistindo e querem adquirir o livro né apenas a o, o, o seu exemplar para si mesmo né para que vocês possam também ter para que vocês também possam ter acesso né, e adquiri-lo. É... Eu... Eu tenho sempre, não escondo isso de ninguém, tenho sempre dito às pessoas é, o quanto é, a, a leitura abençoa, enriquece. Muitas vezes as pessoas não têm ideia. O Danilo falou de um processo aí de 2018 até agora, escrevendo, né? mas são anos processando toda essa, essa informação. É, trabalhando ela para poder distribuir. Muitas vezes as pessoas não, não, não, não conseguem, às vezes, avaliar o privilégio que é pegar um material desse. que São anos de bagagem, de experiência, de conhecimento, de entendimento e dizer, gente, vou receber isso tudo pronto, de mão beijada, detalhada. Então fica aqui o encorajamento. Nas nossas lives, a gente não vai, né, com os convidados está sempre falando só de material, mas de fato eu estou tão empolgado com o livro que eu não estou conseguindo esconder isso de ninguém. Né? Nem lá em casa, com, com, com a, a, a minha esposa, a minha filha, é, é, com, com os pastores é, é, do, do Ministério, com o pessoal aqui da editora, eu realmente estou empolgadíssimo. É, eu não sei, é, me parece que a gente teve algum problema com a conexão do Danilo aqui. É, voltou, graças a Deus. É, se, se você que já mandou a sua. A sua pergunta, né? Está é, é, esperando, nós vamos tentar ainda trabalhar uns minutinhos aqui respondendo algumas perguntas. Se você ainda não fez e quiser mandar agora algo mais relacionado ao assunto, ao livro. Danilo, tem alguma coisa, assim, para antes da gente ir para as perguntas, que você ainda queira falar a respeito do livro ou do processo? Eu estava aqui contando é, que o propósito das lives não é divulgar material, mas que eu estou empolgado demais porque eu não estou conseguindo esconder de ninguém isso. Né? O livro está me abençoando e encorajando o pessoal a, a valorizar o como anos de bagagem, de estudo, de experiência, a gente entrega assim, de, de bombejada. A gente sabe a trabalheira que é produzir isso, quanto tempo levou para aprender, e o, o anseio de comunicar isso com esse coração que a gente sabe que você tem. Ver você falando sobre é, é, sujeitar a liderança, para mim tem um tom completamente diferente do que eu vi outros porque a gente sempre vê em você um, um, uma liderança servidora, um coração de simplicidade, de humildade, nunca vi um traço né, ou sinal de autoritarismo, de manipulação, é, é, é uma liderança inspiradora. Então, para quem não conhece, até faço questão de falar isso, é, é, o que está sendo dito não é apenas a minha avaliação, né? o Danilo é alguém que, que cai na graça assim, de todos os líderes sérios que a gente conhece, pela forma como vive é, é, o evangelho, o reino de Deus, o ministério. Eu admiro demais a, a igreja deles, a comunidade cristã ali em Ribeirão, a, o nível de saúde, não, não são apenas os números, mas a, a, a qualidade de vida espiritual que a gente vê. Então, assim, é precioso. Fico o encorajamento para todo mundo. Se você quiser dar um, um resuminho aí, é, em alguma coisa a mais, ou acrescentar o que ajude... É, eles a entender a importância de adquirir o, o livro ou da mensagem, ótimo. Se você não, não, não tiver, a gente passa as perguntas, se tiver, a gente faz isso logo depois. Não, eu queria só, mais uma vez, te agradecer, porque você é um, um estímulo, uma inspiração para mim, eu sei que as suas palavras são sinceras, se você está promovendo desse jeito é porque é, o conteúdo do, do que está nesse livro de fato, está falando ao seu coração, mas tem também muita generosidade da sua parte aí em usar os seus canais, a sua própria vida, para me respaldar desde o primeiro livro. Então, eu te agradeço, Lu, peço que Deus continue multiplicando aí a tava, graça sobre você. Eu estava lembrando hoje, desculpe interromper, quando eu comecei a campanha no, no, no Twitter, eu não me lembro se a, se a hashtag era escreve logo, Danilo que a gente começou a fazer todo mundo te pegar no pé, você lembra disso ou não? Oh, claro, não, eu testemunho pelo Brasil afora que você não é apenas o meu incentivador, você chegou ao nível de ser o meu opressor. <risos> <risos> Esse <risos> livro, né? E graças a Deus por isso que foi usado pelo Senhor. Agora eu estou oprimindo ele para gravar os cursos, para uma série de outra coisa. Danilo, como que o pessoal pode acessar suas mensagens, suas pregações? que são, assim, fantásticas. Bom, a, a, todas as minhas ministrações praticamente estão disponíveis no canal da minha igreja, que é a Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Então, achou a Comunidade Cristã de Ribeirão Preto no YouTube, vai encontrar lá todas as, as minhas, minhas ministrações e da, da nossa equipe aqui, gente de fora também, né? todo material da igreja em termos de, de vídeos, de pregações, é, deixa eu anunciar algo também, Lu, que eu acho que vai abençoar muito o Brasil. A gente, aqui em Ribeirão Preto, né, nasceram, se eu posso falar assim, porque na verdade nasceu lá no Ministério de Jesus, mas as Casas de Paz, essa ferramenta de evangelismo que tem se espalhado pelo Brasil, pelas nações. E a gente está em fase final de desenvolvimento, eu creio que mais uns 15 dias isso já vai estar tá pronto e a gente vai poder... É, publicar, né, quer dizer, é, colocar à disposição, que é um aplicativo. Então todo o material, inclusive com treinamento, com todo o detalhamento das casas de paz em vídeo feito por mim, todo o material que usamos, tudo muito prático, mas muito bem feito. Nós vamos disponibilizar isso que já está disponível numa cartilha, né, no material impresso que muita gente usa pelo Brasil, mas agora vai ter um aplicativo, inclusive, em três idiomas, então vai estar em português, inglês e espanhol. Então, uhum. a gente vence essa barreira da distância aí, da língua, para fazer com que essa ferramenta chegue mais longe também, para que O Brasil, sou testemunha testemunho do impacto que isso tem sido na nação. Pois é, e a gente está aqui para servir, né? Eu, como Luciano, nunca, nunca pensei em ser um vendedor de livros, não sou não serei, nunca escrevi, não pretendo escrever nenhum livro, porque isso vai dar ibope, na verdade, eu só sinto liberdade de colocar no papel as coisas que são importantes para mim e que eu busco viver na minha vida pessoal e desenvolver no meu ministério como pastor já há 33 anos. Então, é... por isso, o desejo de que chegue mais longe possível, porque é uma forma de compartilhar uma riqueza que não é humana, né? é aquilo que a graça de Deus põe na nossa vida e que a gente precisa mais né, distribuir mesmo. Então, a gente está aqui, a Selar, o site que vocês viram aí, né? selaproduções.com.br, tem todo esse material, não só os livros, os livros escritos dessa forma, mas outros materiais escritos por mim também, para treinamento de... de de liderança celular, nós somos uma igreja em células aqui, aliás, estamos sendo provados agora, nesse momento né de quarentena, a igreja sem reuniões presenciais, e como eu tô feliz, eu tô com 90% de todas as nossas ovelhas, depois de três meses praticamente de quarentena, estão em células, estão todas as semanas nas claro. células virtuais, então é uma visão que dá muita consistência à igreja, e que nasce desses conceitos aqui que a gente reparte nesses livros. É Esse material de treinamento também para os líderes é fantástico. Glória a Deus. Danilo, está disposto a responder algumas perguntas aí? Estou, eu estou à disposição de vocês. Não a sei se vocês estão Língua a ficar. Mas... O que o pastor Danilo Figueiro pensa como ser frutífero? Produzir os frutos do Espírito conforme descrito em Gálatas 5, ou produzir muitos... Discípulos, ótima live Fique em casa, stay home. Bom, é isso e muito mais, né? Sim, é multiplicar discípulos. O fruto do Espírito é resultado do Espírito, né? Então, é o nosso relacionamento com Deus. A gente nem entrou aqui, talvez, no que seria o tema principal, ou pelo menos o mais básico, né? Que está pela ordem no livro do terceiro capítulo, porque eu segui as expressões de Jacó, mas, na verdade, quando ele fala que José era um ramo junto à fonte, fala de vida com Deus, de intimidade, de vida secreta, que é a base de tudo, né? Talvez, em ordem de importância, isso teria que ser o primeiro capítulo do livro, e é daí que vem o fruto do Espírito, de relacionamento com Deus. Agora, quem tem fruto do Espírito, quem tem chamado para o ministério, vai multiplicar vidas, e como eu disse durante... A minha intervenção aqui vai abençoar ambientes também, porque tem pessoas, por exemplo, no meu ministério que são essenciais. Se, se esses caras, às vezes gente muito simples, muito simples mesmo, mas se eles forem tirados, farão uma falta enorme e o ritmo da igreja cai de tão relevantes que são. E às vezes não são pessoas tão frutíferas no sentido de multiplicar discípulos, ainda que fazem discípulos, mas são frutíferas em fazer com que aquele ministério que está na mão delas, como, por exemplo, um ministério de intercessão, que é a casa de máquinas da igreja, avance e elas são decisivas ali. Então, respondendo assim, poucas palavras a essa pergunta do Lincoln, é produzir frutos e dar resultados para o reino de Deus e para as pessoas que estão à nossa volta, a partir do chamado que cada um de nós tem. Amém. Vinícius Martins, é, o que vemos no mundo hoje é o fomento da rebeldia declarada e orgulhosa. Um espírito subversivo, de rebeldia e desprezo pela autoridade, tem cegado nossa geração. Como curar o irmão que se converte, mas ainda insiste na subversão como estilo de vida? Bom, aí, aí a resposta está é mais no outro livro do fazedor discípulo. Eu vou brincar. É, é, essa... é, é discípulo nosso aqui, a ovelha preciosa, um abraço para ele. E ele, sim, ele se preocupa muito né com esse espírito de rebelião que há na sociedade. E eu não vejo que ninguém tem resposta para isso, a não ser a igreja. É nós vivemos essa vida de sujeição uns aos outros. Se a gente for líder acima da média, como propõe a palavra, certamente nós vamos ser uma alternativa a essa galera que chega querendo né causar sem ter causa. Então... <risos> quando alguém tem a causa de Cristo, está implantada no seu coração, a natureza dessa pessoa muda. E eu tenho aqui na minha própria equipe, né? alguns eram literalmente subversivos, uhum. dominados na mente pelo marxismo e todos os seus acessórios, e hoje são pastores, e antes de serem pastores, se tornaram ovelhas, discípulos, então o evangelho tem esse poder de transformação da mente, Basta a gente viver isso com muita intensidade. Bom, é, nós vamos colocar aqui, pelo menos, mais uma pergunta. Antes disso, só vou falar de uma que eu li aqui, não, não vou colocar. Então, perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim, né? A ideia é que a gente possa divulgar esse conteúdo aí e abençoar quem não pôde participar, quem está participando e sendo abençoado por esse conteúdo precioso do Danilo, nos ajude a divulgar. É, isso vai estar... Tá está liberado, sim. Mais uma pergunta, então. Wellington Souza, como manter uma continuidade quando Deus não fala nada como José, mas age com o resultado de sua fidelidade em trabalhar ainda que nada pareça dar certo? É, Deus não fala nada, entre aspas, né? Uhum. Sabe quantas vezes Deus falou com esse homem lá nas suas masmorras? Certamente foi um relacionamento vivo com Deus e e tendo a voz de Deus, reanimando o seu coração depois de cada má surpresa da vida que fez com que ele tivesse tanta resiliência. Aliás, dentro da bênção que o pai dele impetra, né, já na sua velhice, tem um momento em que, em que Jacó diz assim, as bênçãos dos altos céus, as bênçãos das profundezas e as bênçãos dos seios e da madre farão de você alguém mais abençoado do que eu eu estou parafraseando, mas essas expressões, é, Wellington, elas demonstram que mesmo nos lugares mais desfavoráveis da vida, pelo menos eu entendo assim, quando Jacó invoca as bênçãos das profundezas, uma das coisas que a gente tem que aprender é a encontrar, a discernir e a receber a bênção, mesmo quando a gente está naqueles vales mais profundos da vida, naquelas masmorras onde tudo parece que está acontecendo ao avesso, mas ainda assim ali a bondade de Deus, a graça de Deus, os dons que Deus nos deu estão ativos em nós e nós podemos nos revigorar. Então certamente José e todos aqueles que permanecem, porque servir a Deus não é moleza, né? Tem que ser para crente raiz mesmo, não pode ser para crente Nutella. Então, mas esse raiz tem que ser raiz na fonte, no relacionamento vivo com o Senhor. Amém. Bom, eu vou tomar a liberdade de eu te fazer uma, uma última pergunta e a gente terminar falando disso. É, o final da bênção de Jacó sobre José diz as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. É, eu acho interessante como Jacó, ao mesmo tempo que reconhece que ele recebeu bênçãos que vem sendo perpetuadas, né? ele está dizendo eu vou te empurrar ainda mais longe do que a bênção dos meus pais me empurraram, e o que você falou antes respeitar esse legado não significa que a gente não possa fazer mais mas a gente precisa entender que a partir dessa plataforma a gente constrói eu tive esse privilégio Danilo de ouvir é, meu pai dizendo quando era garoto às vezes achava que era coisa de pai coruja, né? porque pai tem esse negócio de virtude bom, nada de ruim nos cílios mas meu pai olhava para mim e essa palavra dele não parava no meu ouvido, na minha mente, parece que era lá dentro do meu coração, ele dizia, você vai mais longe do que eu, você vai conquistar mais do que eu. Né? E à medida que os anos foram passando, eu pude vivenciar essa realidade no meu ministério. Mas desde que o Israel, meu filho, nasceu, ele começou a receber palavras que não eram só minhas palavras de encorajamento, mas palavras proféticas de outro, de que Deus iria levá-lo mais longe do que eu. E né? eu percebia que ele, por ser muito novo, garoto, isso assim machucava ele. É quase como se ele dissesse: minha tentativa de, de leitura, não posso, meu pai é meu herói, não posso ganhar dele. Né? Ele tinha muita dificuldade. Até me lembro que um dia um profeta em outro país encontrou ele e falou: Olha, toda vez que Deus diz que vai levar você longe, seu coração fecha, você debate, você tem dificuldade com isso, em primeiro lugar. Deus não faz nada ruim, nem para você e nem para o seu pai. Ele falou, duas coisas que você precisa entender. Eu lembro que, que deram essa palavra para ele. Ele falou, primeiro, tudo que você estiver fazendo é uma extensão do seu pai, é uma extensão do seu avô, porque começou com eles e um legado te foi transferido. Você ir mais longe é praticamente uma obrigação, que você tem uma plataforma no nível que eles não tiveram. Né? No caso dele, Deus ainda deu palavras dizendo que a música daria ainda mais voz no caso dele, né, a, a, a levar adiante a mensagem. Eu fico vendo hoje, eu depois de quase 30 anos viajando, né, cheguei a um certo número de inscritos aí no, no, no, no meu canal do YouTube. Meu filho com, com pouca idade, com bem menos do que isso, já, já me passou nesse sentido. Então, é, é muito importante que a nova geração saiba o quanto a gente torce por vê-los não apenas sendo melhores do que nós, né? mas entendendo assim, nós estamos passando o, o, o, o bastão, esperando fazer cada vez mais para Deus, no final das contas, eu não sei nem como Deus vai distribuir esses galardões, né? para que eles começaram lá atrás, estabelecendo plataformas, mas eu, eu, eu queria que você pudesse deixar também uma palavra aí de encorajamento, eu aproveito para dar também, tenho certeza, né, de que assim como você e Mônica viveram algo é, que excedeu gerações anteriores. Acredito que é, Monique, e o esposo, Gabriel, vão vão e além, vão exceder vocês. Eu acho que a gente podia terminar falando só um pouquinho sobre essa capacidade de crer, não de ser presunçoso, sobre a gente poder ir mais longe. Ah, mas com certeza. E, e, e essa é a sequência que se espera, né? Uhum. Nenhum pai saudável vai se ofender... Com a prosperidade do seu filho, especialmente se ele está levando adiante um legado, uma visão, não é isso? Hum. E, na verdade, nos realizamos neles, né? Nós somos muito abençoados mesmo. Nossos filhos amam ao Senhor, eles já não servem mais ao nosso Deus apenas, eles servem ao Deus deles, né? É não depende mais de nós que eles sigam na fé mas a gente está aqui. Eu, eu tenho um encargo muito grande, não apenas em relação. O Gabriel está aqui me dando suporte, inclusive hoje, né? Mas é, eu tenho um encargo muito forte de uns três anos para cá em relação a essa nova geração, aqueles que a gente chama de jovens na igreja. Eu estou realmente muito ocupado e muito concentrado em abrir caminho para essa geração, empurrá-los para que eles tenham todo o espaço que precisam, claro, né? com a nossa experiência, dando direção até que eles tenham a maturidade, mas, assim, sem dúvida, eu se eu posso aqui me dirigir a todos aqueles que podem investir bem essa roupagem, eu sou um jovem, eu sou da nova geração, Bom, se você tem uma herança espiritual, às vezes ela não é familiar, mas você está num ministério sério, consagrado a Deus, que move no Espírito Santo. Por favor, querido, entenda-se como continuidade de tudo isso e tenha a ousadia de acreditar que você irá muito além de quem inspira a sua vida hoje. Só nunca se esqueça dos mapas. A grande questão é essa, né, Luciana? porque às vezes, no afã de conquistar e de ter novas experiências, que eu acredito que estão no script, muita gente, é, por imaturidade, pega todos os mapas que foram traçados pelas gerações passadas e joga no lixo, e ousam começar tudo do zero, e aí provavelmente vão se dar muito mal. Então, vá adiante, mas nunca se esqueça dos, dos mapas que os seus pais prepararam para vocês. Amém. Glória a Deus. Danilo, muito obrigado por esse, por esse tempo. É, você é realmente é alguém que nos abençoa, não, não apenas a mim. A gente tem tido o privilégio de ter você falando para a nossa igreja, falando para a nossa liderança, falando nos nossos eventos. É, é raro nos últimos anos a gente não te ter em alguma edição do Caso Zadoc e a, a sua vida, seu ministério, sua casa, tudo aquilo que Deus tem te confiado. É uma uma inspiração. Muito obrigado por esse tempo. É, antes da gente encerrar, vou pedir só para você falar de novo é, é, para o pessoal o nome do aplicativo. Né? Até eu comi bola na hora, é, é Casa de Paz, o nome do aplicativo? É, ele não está disponível ainda, né? a gente está desenvolvendo, mas ele vai ser publicado nas lojas, na, na Play Store, na, na loja da Apple, como mas, Casas é de Paz. De... Do nome, o nome vai ser esse, Casa de Paz. Caso de... Bom, gente, na, na tela está aí tanto o Instagram como o Twitter do, do Danilo, arroba Danilo, underline Figueira. Se você ainda não segue, vale a pena. Né? Eu sou realmente edificado até pelos posts do Danilo. Eu, eu, não, eu não entendo como ele consegue falar tanta coisa em tão pouco caractere. Eu ainda quero fazer esse tipo de cursinho com ele. Falando em cursinho, fica aqui um desafio público. Né? Duvido você gravar mais cursos online agora. Né, um, fico imaginando um curso do fazedor de discípulos né, Chaves da relevância E agora, com certeza, liderança acima da média Além do caso de paz Que isso eu sei que você já gravou o, o treinamento Quando a gente era garoto E queria encorajar o outro a fazer alguma coisa Era só falar duvido Então estou te falando aí, te desafiando em público Duvido você gravar esses cursos para nos abençoar Obrigado, não, amigo Sim, ore por mim Porque já começou a opressão aqui mas é opressão pressão bendita, eu recebo como estímulo, sim. Isso vai me ajudar, eu tenho que me organizar, eu não consigo ser tão produtivo como você, mas certamente eu posso, e, e seguindo os seus passos aí, porque você está adiante de mim, inclusive nessa questão do uso das mídias sociais e tudo mais, eu estou no teu encalço aí, vou por esse caminho sim, pode deixar. Amém. Obrigado, amigo. Amo você, Deus abençoe você, sua casa, sua igreja linda esse povo abençoado que Deus te confiou aí em Ribeirão, e todas essas igrejas debaixo da cobertura, e, e o Brasil e, e tanta gente de fora que tem sido abençoado por você. Todo mundo está sintonizado conosco. Que o favor do Senhor seja derramado sobre vocês. Fica aí meu último encorajamento. Né? Leia o livro Liderança Acima da Média do Danilo. Você não vai se arrepender. Se nosso pessoal puder soltar a última vez o QR Code ali, para quem quiser ter acesso à loja, né? e já foi colocado aí o site da Celar Produções, para que eles querem adquirir uma quantidade maior, é, ou mesmo acessar o site pelos outros materiais. Valeu, Danilo, grande abraço para você, para todo mundo estar tá conosco. Deus abençoe.